E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mac e bora para DOOM! No último episódio a gente passou pela Tech Base, né, na Sector 10 e agora a gente vai para Lord of Light. Então, bora lá! Vamos ver se vai ser uma fase que a gente vai ficar 3 anos aqui jogando. Tem um Lula Molusco aqui. E um monte de gente. Ai. Ô louco! Começou a... Começou a desgraceira. Já já tem um... Já tem um bobão único aí. Nossa. Pra okay, né? Matei? Okay? Nossa. Okay. Tem alguém me acertando muito hard. Vamos ver. Acho que era ele, né? Era ele. BFG É uh. isso aqui. Bom, já foi o que tinha. Eu acho, que eu vi um carinha aqui. Em cima. Tá. Acabou esses caras aqui. Tentar ver onde a gente sobe. Tem uma ex aqui, mas não tem nada. Pera aí. aí tem uma coisa... Ah, tinha uma coisa aqui na cachoeira Então, beleza Vou pegar aqui a mochilinha já, né? E... e eu acho que vou ter que correr, né? Opa lá Não, correr mesmo Nossa, o monstro único derrubou nada de útil Maravilha Nada ali Preciso de um... Crânio vermelho. Tem um tiozinho ali. Pronto. A gente não precisa lidar mais com ele. Ah, peguei uma chave vermelha. Será que é aqui? Não, chave amarela. Então, era lá onde a gente estava. Bora lá. Abre essa porta. Bastante barulho né? Vamos pra cá, não tem nada. Então, vamos passar reto. Vamos olhar, vamos passar rapidinho por aqui, não tem nada. Pegar a chave amarela e correr. Ok. Tá, só abriu ali. Não abriu nada aqui, então... Vamos voltar lá pra onde a gente tava. Pô, com a voz zoada aí, gente, tá? Passei por uns maus bocados, ainda bem que tinha coisa gravada já, senão eu ia deixar vocês na mão, né? Ir Ah, é aqui, né? Vamos ver. Tem nada aqui. Tem uma minha. Ah, Hellstorm Channel. Eu abri alguma porta. Hum, porcaria de arma. Pelo amor de Deus. Vamos usar essa aqui. Vamos pra cá. Que abriu aqui essa portinha. Olha lá. Ah tá. Acho que abriu alguma coisa pra lá. Então. Bora voltar lá pra chave amarela. A gente passou por aqui. É, abriu essa porta aqui. Vamos. Ah, meu Deus! Hum... Tá, tem um monte de gente ali. Eu tô vendo uns brilhinhos dourados ali. Eu acho que eu vou bater esses brilhinhos dourados primeiro. O brilhinho dourado já tá como, né? Já tá acordado. Vamos dar um ativo de BFG na cara dele. E vou dar outro agora. Tomara que ele apareça. Morreu. Acabou pra ele. Não morreu. Resistente, hein? Vai morrer agora. Cadê você? Eu queria saber como é que... Como é que os bichos ficam vivos, né? Vou então, pegar aqui, ó. Tá, tem alguém aqui. que é o problema? Eu não sei mais onde tá esse. Eu vou atirar de qualquer jeito aqui. E aí ele morre. Pronto. Aí tava ali embaixo. Bom, a BFG já deve ter batido em todo mundo lá. Vamos descer aqui ver se ele pegou alguma coisa. Não tem nada. De parede invisível. Aí, eu consigo passar pelas paredes invisíveis. Não, não, não consigo. Poxa. Eu quero zumbi. Pronto. Hum.. Tem nada para porta. Tem muito um gente aqui. Um Essa porta não abre. Esta porta não abre. Então já que esses porquinhos não abrem, a gente vai pro outro lado que era aqui, né, ali não abriu aqui tem uma chave, vamos apertá-la e eu vou voltar que eu acho que essa chave abriu as portas então vamos olhar aqui é, abriu uma porta não tem nada aqui não consigo fazer nada não consigo fazer nada e ali aparentemente não tem nada também então vamos voltar pera, não tá aberto isso aqui tá eu que não lembro então.. Uh, Abrir isso aqui. A gente passa correndo. Precisa do, da chave azul, não tem. E estão atirando do outro lado. Nossa. Bom, depois eu vejo. Deixa eu pegar outra arma. Já que. Se aquele cara tá ali atirando, então abriu ali alguma coisa. Vamos lá de novo. Tá correndo bravo ali, então. Pronto. Derrubou pra nós aqui um orbe. Abriu aqui. Portinhola. Vamos acabar com os revenimentos aqui. Não tem nada. Vamos pegar essa chave azul E bora voltar lá onde tava A outra chave Era pra carro. Tinha uma portinha aqui A gente pulava aqui. Beleza ah, Eu acho que as portas do outro lado abriam Do outro lado abriam Não, isso aqui tava aberto já foi da onde a gente veio. e já foi. Aqui já foi. Ah, abriu aqui. Bom, bora. Não tem nada aqui. Ah, tem um Cyber ali. Fazendo suas dancinhas de Cyber. Para quem não entendeu, está aí o rio. Então vamos rapidinho... De dar com ele com granada E pronto Pronto filhote Acabou Então a gente derrotou um Cyber aqui e bora Acho que acabou né Acabou a fase <risos> Bom É isso aí a Lorde das Moscas né Foi bem fácil até Então como tá com um poucos minutos de vídeo né Uns 9 minutos Deixa eu pensar Vamos dar uma olhada aqui 72 monstros. Eu acho que eu vou deixar para um pro futuro vídeo. Bom, gente, eu vou terminar então o episódio. A gente fez um episódiozinho rápido, só para dar um gostinho na boca, né? Para parar com episódios gigantes de 20 e poucos minutos, né? Então... É isso aí, pessoal. Até uma próxima e falou!